olha só quem eu trouxe de volta. É, é o Licon. É, realmente Mafia 3. Aí é verdade. Trouxe o Licon. Vamos fazer um vídeo aqui hoje. Eita, bom, vamos lá. Às vezes não. Então. Eu vou tirar aqui, essa certo, música certo, pra lutar da o piruit. Certo, certo. Ó bora. Ó, vídeo-grampando no barulho. Caguei. Vou pular essa merda aqui. Vamos lá para a construção. Onde que é essa merda? Ih, rapaz, tem dois pilha construções. eu então deu... vamos lá na construção. Olha as balas! Um, um. Ei, só lá! Ó. 30 de zero! Ei, ai, não, ei, ei. Opa, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá, doendo, tá doendo. Uma olha a bala, olha a bala, olha a bala, olha a bala Olha bala. olha isso aqui, Vou falar aqui. Vou lá falar com o Vamos lá falar com o Denis, vamos lá falar com o Denis Vamos falar com o Denis, onde que abre essa merda aqui? Vamos falar com o Denis É que eu não sei onde fala com o Denis Onde que vamos falar com o Ah, é aqui que fala com o Dennis. É, então vocês mesmo que falam é com o Então é aqui, é aqui na fala é. com o é Lenny Davis. trabalho com esse Meu Deus do céu. Que videogame mais é barulhento. E esse que... que... New... agora ele He's Ele a roubar stamp de projetos de e sua companhia construção. as de onde Cara, o que está dizendo? Eu vou aumentar um... o microfone, hein? Gostou? Ó, o oh, vento, ó, o oh, vento. está fazendo vento, então... Não se preocupe. Alguns dos seus estão eu vou pedir a men para Ver o que eles sabem. know Olha só um de coisa, diário de atualização. Ixi, vamos lá, vamos abrir aqui. Ah, mas olha só de coisas que nós temos que fazer. Vamos lá, então, na ah, ocupação. É. O que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui. Vamos lá então nessa merda, fazer esses dois aqui. E aqui é... Vamos lá então. Pegar essa máquina aqui. E qual foi chamando a polícia é vacilão? O. O. O. O. Vou aqui não, vou aqui não, vamo outro, vamo outro. Ó, ah, voltamos aqui ó. É, realmente. Vamos lá. Ai que maldade, cara, isso você se faz. Deixa os amigos daqui. Vamos lá. Bate toda aqui, vamos lá. Pau! Pau! Roubar o dinheiro, roubar o dinheiro Olha pra onde? Pra quem aqui é Ah, isso que eu não entendi muito bem não, mas vamos lá Opa, eu venho pra cá um pouco Vamos aqui, Baton, sai daí! O tá vacilando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E como é que eu saio também? Uh, uh. Cara, essa cidade aqui! Toma! Vamos lá, então aqui é a ah. Então vamos destruir isso aqui! cai fora vaso vaso vaso vaso vaso vaso então... de um bom vamos lá pegar o tempo só que ah, eu controle aqui tá um uma ah, merda Vou pegar as coisas Pegue, pega pega pega pega pega Tem mais coisas pra cá? Tem, tem, ó. Vamos lá, ó. Oh, Olha esse aqui. Nossa, você vai pegar sala, sala, sala, sala. o cara pra por aí. Vamos bavar, vamos bavar. Pegar os carros da mamãe. Vamos lá, vamos no mapa agora pra cá, né? É, mata. Vamos falar com... Sei lá o nome dessa merda aí. Alguma coisa carolente. Vixe, explodiu tudo. Nossa, aqui, caguei. Bom, aqui tá falando que é para nós destruir alguma coisa, né? É isso aqui? Não. Vamos lá então. Vamos lá, olha só que legal. Aí vai falar com quem? Ah, entra aqui, é? Lugar secreto, olha só. Tu é cego! É. Vamos arrombar isso. Você parece burro! Não. Ei, mas é burro! Vamos lá, vamos lá. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Vamos lá, pra Bora matar ele? Tá, não. Vamos lá então. Eu acho porto Harold Blackmail Stash. The people não, working for Bernardo, it's a secret of his. You might have to find some way to get them to talk. Bom ba o carro dele. Dá para roubar o carro, não é? Oh, man. Calma, baga bagal, velho. Olha isso. Ih, o jogo bugou, o jogo bugou. Ah, não. O jogo bugou nada. Vamos lá então. Vamos abrir aqui. Ele pediu para a gente vir aqui, hein? Tal de é isso aqui, né? É bom, ora carniça, velho, é ruim. Ah, então quer dizer que dá pra pegar o carro da mamãe ali, não é? Vou enganar o cara ali. Vai ele. Acho que ele não vai então vou meter uma bala nele. Que vai ficar esperto. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. O mundo morreu! Acabou! Lá. Ah mas você não vai correr não! Bora, bora! Olha ele tentando correr! Chega aí, passa! Wait, wait! O que hell you é Frankie Sem tirar o efeito. É, efeito. Achar engraçado, foi? Eu não. É. Eita! Aê! Vamos na velocidade. Vai lá. Vamos um maluco. Stop the car. Stop the car. Everything you know. Let's hear it. You drive. Hey. Kind of Vou Vamos matar. Como? Vamos. Oh, oh, oh. É. A velocidade do nosso carrinho vai, vai, vai. Hum. da puta! Desculpe! Vagabundo é foda. Só me daqui, meu. Ai, ai, ai. Olha, olha, olha só, olha só. bicho, olha, só, olha, olha, olha. Ela sai bagaçando, é toda aqui. E eu não sei, né? Nem, não sei nem pra onde que a gente tá indo. Ah, ah Marquei então, né? A polícia, pá. Pra... Merda essa mosquinha. Bom, vou jogar. Todo mundo morreu! Acabou. Mata todo mundo. Vamos interrogar. Ora, Frankie Bernard. Bom, não sei se nós matamos ele recuso. Ah, vamos matar. Oi. E morreu. Tem mais alguma coisa? Tem, olha só. As outras coisas que nós temos que fazer. Então vamos fazer um aqui, né? Não, vamos arrum, vamos mais um, vamos mais um. Vou roubar essa câmera de pobre aqui. Eita, então vamos. Olha só, olha só, vamos parar aqui, vamos parar aqui. Chegar de leve, chegar de leve aqui. Ah? E morreu. Foi. Todo mundo morreu. Acabou. Venga, ai, extremo. Ai. ai. Nossa, ai. Eu sei que você está trabalhando me o Bom, vamos matar, né? Mas é mal... Matar. E morreu! Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. ai Eu não suporto mais! Você parece burro. Ei, hey, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Vou, fazer a missão aqui. vou matar aqui, vou matar, vou matar. Ixi, a agora... Ixi, ah, tá lá em cima, cara, você tá de palhaçada. E agora como é que eu vou entrar lá em cima? Vamos fazer uma piadinha. Quanto é 2 mais 2? Não é 4, é 3. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu! É, é melhor eu falar um pouquinho mais alto, né, Vamos nós. Ixi, ó. Ixi, aí e agora e agora como é que eu não fazemos fazer aqui chegar aqui é só chegar aqui e matar hum. ah então você, não é você Surprise, motherfucker. Hey, oh. Oh. Oh. Your time is up, motherfucker. And his name is John, John C. Oh, Me chega, não. Vamos lá ó vamos atrás de você então é. Nego vendo chega aqui chega aqui Vamos lá oh, oh, oh, oh. Pá. Legal Bom agora eu não sei que é então é pra gente Totar certo Então eu vou por aqui né Eita esse aqui, mais um, oh mano, isso é chato, vamos alzar então né, ali. não tem nada pra gente fazer aqui, certo? I'm going, huh? Looks up place out, boys. Acho que é pra gente não estar aqui. Vamos lá. agora viramos um passe. Vem você também Você acha que eu vou morrer pra você, meu jovem? Bom Completamos então a primeira missão daqui Bom Vou ficando por aqui, já se inscreve, já dá o seu like e eu vou contar a piada, sabe quanto é 2 mais 2? Então não é 4, é 3. Esse cara mais engraçado! É, é, realmente! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, mentira, eu voltei. Eu vou fazer essa missão aqui. Opa, vou matar. Vamos lá. Vão matar, vão matar. Isso é serão que a gente tem que ir por ali, mano. Bom, tá bem, Pega me plank, ó. Vou matar, vou matar. Ah, ah, ah, ah, ah. Bom, falta mais. Não. Ah então.. Só esse aqui mesmo. É, acabou. Só esse aqui mesmo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, agora é sério. Falou, grande abraço e bye! Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra not to <laughs>